Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita. Link na descrição. Vamos fazer o sazonal aqui, meu querido. Hoje é o AMC Rebel e o Porsche GW na loja do Forza que tem pagando Classe S1. É muito bom. O que tem de fácil aqui? Temos uma placa de perigo, vale tudo, classe S2, tem que pular 330 metros. Bora, bora, bora. 330 metros, hein? Será que o Rimac vai? 330, vai, vai, vai, vai. 333. A tunagem do Rimac tá compartilhada. Vamos ver o próximo aqui, ó. Naquele pique. Uma área de velocidade que tem que passar com a média de 209. Bora lá, vamos lá. Pula, meu filho. Eu vou pela estrada aqui, ó. Ficar pulando perde tempo demais. É que não tem jeito, né? Vai ficar pulando Tem que evitar os pula-pula, tá? Senão não vai, não Vamos ver o próximo aqui São as corridas, né? Vamos fazer primeiro essa corrida aqui, classe B Bora lá, vamos fazer aqui essa corrida Tem um Golf compartilhado Tem a BMW Tem esse carrinho aqui Ford, Baja, Bonichaker Tem o Mini, Macan ah, o Gui comprou o F1 Manager? É da hora, é? Rapaz, eu fiquei sabendo que é massa esse F1 Manager aí, velho. Se cair na promoção, eu vou comprar pra ver como é que é. Fala aí, é brutaço. Bom dia pra todo mundo aí que chegou no evento sazonal. Ora, ih, rapaz, tem uma turma, né? uma freada bem aqui. Todo mundo de off-road, né? Menos eu e esses caras aqui na frente Ih Eu tô bom Vai tá aqui no PCzão aqui, ó 110 FPS Fala, d Monitorzinho 144 FPS Ah, Goiânia tá chovendo. Tá igual o Rorais aqui, ó. Eu dei sorte que eu lavei a roupa. Botei pra secar. Minha irmã falou: ih, vai ficar uma semana inteira essa roupa aí, ó. É Lola o nome do carro. E Chupão o nome do. O Chupan é do Hot Wheels. Ninguém joga mais Hot Wheels. Eu fico chateado, cara. Aquela, aquela Hot Wheels lá é muito top. Mas o, o, o Mike Brown cagou no online, né? Cagou no online. Mas os trem de qualquer jeito, uma obra de arte daquela lá. Ah, cara, era pra estar em alta ainda. O negócio que... que... Mano, aquela expansão da Hot Wheels lá é melhor que Need for Speed e uma balde. Opa. É, nem dormi hoje. É... Pô, tem até Horizon Open lá na expansão do hot, da Hot Wheels, pô. Acho que é porque o modo online lá é zoado demais, mas aquela expansão é muito divertida, velho. Sabe? chupando a mais, chupando a mais. O Lula é rally, é muito bom no rally. Vamos ver o próximo aqui então, ó. Temos aqui uma, vamos fazer essa outra corrida aqui que é chata de cross. Bora entrar aqui no evento, ó. Classe C, bronco tá compartilhado. Bora, bora. Fala aí, Alan. Ai ai. <risos> ah. ah. Bora pronto. Bora Bruno, bora. Tem que tomar cuidado na curva ali, ó. Tá daí, Mercedona. Essa aí é braba. Viu? Essa mercedona. Hum, hum, hum. Eu não tô de samba canção. Que vou, vou mostrar pro chat samba canção, rapaz. Oxi. É fresquinho, é? Hum. Olha aí, rapaz. Ai, ai. E aí? É aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Se capotar aqui, perder a corrida. Pronto. Agora ganhou. Capotar ali, esquece Perdeu Bora, bichão Você pode... Um carro Olha a lista de top carros Eu recomendar um carro de 400 mil No Forza Rapaz, 400 mil dá para você comprar pelo menos dois carros bom, né? Dois ou três. Olha aí, ó, a lista aí, ó. ó. o link da lista aí. Olha lá os top carros, lista de top carros. Dá uma olhada lá. É, tem todas as dicas aí, ó. Eu sempre coloco na descrição dos vídeos. É nóis, pô, é nóis tem Muita dica legal aí, como baixar a tunagem, é, como tunar, lista de top carros, é, Focus 2017 classe A, na S1 você pode comprar, deixa eu ver, o um carro barato é o Focus, na S1 também é bom, né? Ah, a Lamborghini Huracan é boa. Corvette C8 já ganha ele, né? Ele já é ganhado. Pô, tem muito carro bom e barato, pô. Ixi! O que mais tem no. Ó, oh, o Bronco é um carro bom pra caramba em todas as classes, né? Tem mais uma corrida aqui, né? Vamos lá, vamos fazer essa corrida aqui, ó. Classe A. Bora entrar na corrida aqui, ó. Ó, tá compartilhado esses carros aqui, ó. Eu vou de Supra. O computador aguenta, o computador aguenta, ai ai, vamos lá, vamos lá meu nobre, rapaz eu, eu tô com um gráfico aqui um pouco melhor do que o Siris S, não dá para perceber muito, é só as partículas mesmo e eu tô satisfeito. Mas a gente pode testar aí, pode botar no talo e ver de qual que é. Bora. Bora Mike Brau. Ai aí, aí, é tudo que tem no série S tem aqui. Por isso que eu acho que o série S, o série S é top demais. Véio. Ei videogame vai bom. A é dois mil reais. Cabum hoje, 2.000 e pouco Tem uma valorizada, né? 2.000 e pouco Ora carrinho Até que esse sazonal tá fácil, né? Achei que ia ser chato, mas tá de boa Semana que vem é o update de janeiro, né? vir só Renault Clio Renault Clio e uns carrinhos lá MG MG5 de corrida Um monte de sedã Pesado Tomara que seja bom Qual é o carro de corrida que chegou pra gente que anda bem? Deixa eu ver Nenhum Só tem manobra é inacreditável Vou bater Segura, velho na classe A dá pra reparar mais os detalhes né? Na S1 já é um pouco mais rápido Mas aumentou muito o mato É, poeira Tem muita coisa que aumentou E nem tá no talo o gráfico Tá no modo de boa Você pagou R$ 1.600 no Série S? Pagou barato. Tá R$ e pouco. Eu paguei R$ 3.000. Porque foi próximo do lançamento, né? Paguei R$ 3.000. Já peguei o Horizon no lançamento. Vamos ver aqui agora. Beleza. Ah, nós vamos tirar uma foto agora. Fotografa o boneco lá na casa do jogador. Buenas... Buena Esperança. Ó aqui, gente, a casa aqui, ó, Buena Esperança olha ele aí, ó. Esse aqui é easy, é só pra encher linguiça. Agora é a corrida online, né? Ó, é corrida aqui, é classe baixa, hein? Eu vou pegar o Cliozinho. Bora, bora. Oh, matei o um amiguinho O oh, cara, você quase me tirou do cheque O boot quase me tirou do cheque Ah, velho <risos> Aí não, é bati no poste ali, velho Opa, obrigado aí meu querido. Gabriel tá muito bom. Aí não. Agora tem que buscar o primeiro. Agora clio. Ou eu esse clio aqui é bonito. Eu teria um desse aqui de boa. Galera aí, irmão. A briga tá boa ali, ó. Eu quero entrar naquela briga lá, ó. Eu quero entrar nessa briga aí, ó. Pera aí, é. Bora, bora, bora, bora. Morreu! <risos> Fez igual eu na última corrida. espera aí, rapidão. Pera peraí meu amigo. É praticamente a mesma coisa do, do Série S, Jason, o. O PC, cara. Tem como deixar igualzinho. Mostra que o Série, o série S é monstro, viu? É um, é um console.. Pra quem gosta só de jogo de corrida, tá ótimo, né? Agora, pra quem joga 50 mil jogo tem que ter uma expansão, né? Mas, cara, é muito top, velho. Xbox Series S. Ah, ganhei a Ferrari aqui, ó. Bora fazer o Forza Tom. É, a gente tem que adquirir aqui um 2018 Dodge Challenger. Ó o brabo. Ó o brabo, ó o brabo aí, ó. Tem uma tunagem. Nossa, esse carro é, é bonito, né? Esse aqui, ó. Use um modelo de fábrica para vencer uma corrida de arrancada na classe A. Vou fazer essa corrida de arrancada aqui, ó. Vamos lá. Bora lá, nós temos que vencer uma corrida de arrancada com um carro sem tunagem. Bicho! Ah, tá. É porque tá RWD, né? Só o Forza que consegue arrancar com o carro AWD. Mano, esse carro é bonito, viu? Olha. É bonito esse carro, velho. Ai, ai, isso é louco. Parece que não vai fabricar mais dele, né? Qual que é o próximo aqui? Ah, agora nós vamos vencer a corrida de arrancada na classe S1, beleza. Vamos lá, a tunagem dele S1 tá compartilhada, viu? Pega agora, pega Pega o AWD, misera Brabão, ó Pega, PH, pega Agora eu quero ver oh, É bonito ah, A gente tem que tirar uma foto dele agora Bora Pronto, tiramos a foto dele Ganhamos aqui o Porsche GW O AMC Rebel E a Ferrari Agora é só esperar os novos carros, colecionáveis, novos desafios, novos eventos. Lista de dicas do Forza Horizon 5 está na descrição. Quem for comprar o Overclock usa meu cupom, está na descrição também. Conheça o produto.